Sobre corpo também, eu pensei em um poema, mas não meu, é de Graça Nascimento, ah, que é uma poeta, enfim, revolucionária desde sempre. Ela é de Canhotinho no de Pernambuco, e ela tem um poema que foi publicado na, no primeiro livro dela, chamado Anudez Poesia, que chama Meu Corpo. Ela diz... Meu corpo é minha forma humana, meu corpo é uma conclusão, três pontos, meu corpo é minha energia, concreto do meu abstratismo, tradução do meu existir, meu corpo é meu instrumento, com ele eu tenho a ilusão interpés e posso seguir caminhos e posso sentir espinhos, meu corpo é minha agonia, traduz a dor e a alegria, induz movimentos de salvação. Me faz sentir que tenho mão, para que abrindo-a entregue e fechando-a negue. Meu corpo é minha virtude, meu corpo me dá a quietude, força-me a ser humana, obriga-me a esta guerra. Meu corpo me pertence, só a mim e à terra. Esse lugar também é para a gente pensar que democracia a gente sonha, né? E na democracia o que a gente mais quer é mais democracia, né? O, o, o sinal de que a democracia está caminhando é a gente querer mais democracia. Né? E aí, usando essa palavra democracia, mas esse lugar da roda, né? se a gente pode estar tá em roda também é, cada vez mais a gente quer que essa roda se abra mais, né? que mais pessoas cheguem que mais companheiros cheguem é, quando veio esse tema né, dessa mesa assim, esse poema foi a primeira coisa que me ocorreu é, pensando esse, esses pés, né, esses caminhos essas, essas mãos também esse lugar de artivista, né? Do ser mulher e, e como. É, primeiro, eu sou mulher sertaneja, Carnaíba, Afogados da e é muito é, complexo quando eu me formo enquanto gente, digamos assim. Eu tenho um pai poeta, repentista, mas esse lugar nunca me foi dito, né? ele é daqueles que diz que não se, se não nasce sabendo, nunca aprende e eu não nasci sabendo é, isso e, e sempre esse, esse sujeito um pouco, essa pessoa é, tímida e na, na voz, contraditoriamente na voz é, eu me encontro, né? eu, eu, eu encontro um lugar agradável um lugar de querer estar. É, e ser, esse lugar, né, do ser artista, esse artivismo, assim, é, é muito complexo. Porque na minha família, na minha casa, ser artista ou era ser alguém super reconhecido e ter uma grana danada, ou era ser alguém ridículo, como meu pai. Né? Então, o lugar do ridículo que é o lugar dessa pessoa que se expressa, que busca se expressar, mas que não tem nenhum reconhecimento financeiro ou social e, portanto, é o risível, né? É o, o, o, o louco, o risível, que, que diz nada com nada, né? A, a vergonha. Então esse lugar também é sempre, de alguma forma isso, isso me atravessa também e por causa do feminismo, por causa da voz, é, eu fui me reconhecendo como alguém que quer contar coisas, que quer contar histórias, né? O que tem, que quer se expressar. E o audiovisual, em algum em, talvez tenha sido o primeiro lugar. E eu quis expressar já o movimento de mulheres, né? Já o feminismo, assim. como eu já disse né? me formei professora em afogado de Gazeira e descobri já aos 19 anos mais ou menos, uma escola feminista no sertão do Pajéu e fui para ser monitora dessa escola feminista e quando encontrei lá várias mulheres rurais, várias mulheres incríveis assim, pensando já o feminismo e eu, o que é isso e e nessa busca pela origem, né, de onde vem, o que é, como é que é essas mulheres feministas, né, a gente, há 10 anos atrás, o feminismo estava ganhando muitas redes sociais, né? a gente tinha uma ascensão, para nós jovens, dessa palavra, feminismo, e eu encontro lá, do lado, lado né? na minha cidade, e a mulher dizendo, nós gente estamos tá aqui, a... faz ideia da alegria que a gente está aqui, <risos> no, fazendo feminismo, né, e aí também, a arte vem como uma forma de expressar isso, assim, de comunicar de que essas mulheres existem e de que era possível existir de outra forma. E foi através da arte que um corpo super ímido, um corpo super nesse lugar, quer se expressar. Quer, quer dizer, né? Então, durante muito tempo eu neguei essa coisa. Atualmente eu estou fazendo as fases. Esse, esse lugar também pode ser de artivismo, né? Tenho feito as pazes com esse lugar da arte, porque eu também não queria ser ridícula como meu pai. Né? Minha mãe sofre muito por meu pai insistir em ser artista, evidentemente, porque se ele não ganha dinheiro com a arte, ela tem que botar as coisas dentro de casa. Sempre esteja. Então, um pouco esse, esse lugar. E, para se expressar, enquanto, por exemplo, audiovisual, uma arte super cara, super... Extremamente cara, e enfim, já questionei muitas vezes de enviar e-mail para a produtora e dizer assim: eu não tenho classe social para o cinema. Eu não dou conta de pagar um almoço de 40 reais numa ilha de edição. Assim, Estou numa ilha de edição montando um filme e a gente vai ali comer um almoço de 40 reais. Eu não, não tenho classe social para o cinema. E, e, e peitando e, e inventando formas de estar. Então, os primeiros filmes que eu quis fazer não existem por questões técnicas e financeiras. Cartões de, de, de memória corrompidos, ou sem espaço, ou sem computador para colocar lugares. Então, eu quis fazer um, um filme sobre o movimento mulheres já, que não existe. E quando, na pesquisa, né? Enfim, do filme, falando do filme que existe. <risos> Felizmente, existe um filme né, que eu Dirigi há algum tempo, chamou o Bem Virar, é, está é disponível então... no YouTube, quem quiser assistir, enfim, vou ficar muito feliz de ouvir vocês, porque ele existe por, por causa do movimento de mulheres. Então, quando eu quis fazer esse filme, eu disse, é, não adianta eu ir de pé atrás dessas mulheres e filmar com o meu celular, porque eu tenho duas outras experiências que eu criei expectativa, que eu fui nos lugares e o filme não existe por questões técnicas. Então, foi também a partir de um fortalecimento de outras mulheres que a gente conseguiu financiamento público. Então, se democracia é sinal de mais democracia, se nós estamos numa democracia, precisa que, que cada vez mais ela seja democrática, porque os lugares são infinitos, os lugares negados. Então, esse filme só existe por causa de política pública do audiovisual em Pernambuco, por causa... De mulheres e homens que vieram antes e lutaram para isso Inclusive Maria Cardoso que está aqui Que também compõe os conselhos E, e todos esses lugares que foram precisos para dizer Precisa ter, as mulheres precisam acessar O interior precisa acessar Porque o cinema de, de Pernambuco é mundialmente conhecido Mas infelizmente é o cinema de Recife que é mundialmente conhecido Muito menos, muito, muito menos o cinema de Pernambuco então, é, esse filme existe nessa existência, mas na organização também. Ouvindo as mulheres, né, ouvindo o, o Fórum de Mulheres, o Fórum de Mulheres do Pajéu, foram fundamentais para que esse filme exista, foram fundamentais as vozes do Fórum de Mulheres do Pajéu estão no filme, e foi pesquisando mulheres poetas do Pajeú que eu consegui ou consigo hoje me afirmar talvez enquanto poeta também porque a gente tem um sertão do Pajeú em Pernambuco e no Brasil como esse lugar a, a, o ao berço da poesia né esse lugar completamente aclamado mas as mulheres não ocupam esses lugares elas né, são negadas assim e a partir de, de também Projetos do Futuro, a gente saiu nas, cidades, nas 17 cidades do Pajéu Perguntando, onde estão as mulheres poetas? Quem são? A sua mãe é poeta? A sua avó é poeta? Será que a mãe do poeta é poeta? Né? Será que a irmã do poeta é poeta? E, com, e reconstruir ou ressignificar o que é isso Ou pensar, por exemplo, tensionar por que as mulheres poetas do Pajéu Se autodominam, poetiza. E não poetas Por quê? Não é? Essa é uma questão que a gente está Levantando também e, e, Então E dizer que, que a arte né, A forma de se expressar no mundo Que a gente constrói Entendendo esse sujeito Esse lugar ele passa... Ele, ela, evidentemente, toda arte é política, né? toda, toda ela é política né? E eu escolho, se é que eu tenho escolha, construir uma arte a partir desse lugar de mulher sertaneja Que por muito é um não lugar Eu cresci acreditando que tinha nascido no pior lugar do mundo Eu cresci acreditando dizendo, o que danado que eu vim, na, aqui é um não lugar né? Não se pode ser gente. Quando fazendo, pesquisando, eu disse, eu encontrei que um grupo, mulheres de bem-virado, participaram da Constituição em 88, eu disse, meu Deus, a gente é Brasil! <risos> um susto. Como assim? E, e pensar esse, esse lugar, por exemplo, do cinema e arte, enfim, pensando também quanto a estética. Fazer arte desse lugar me fez muitas vezes receber questionamentos, né? E aí alguns que... quando eu comecei a circular o filme parecia que tinha um, um, um tesão das pessoas, dos cineastas, não sei o quê, porque eu tinha a possibilidade nas mãos de fazer um filme de busca, que era um filme que é um filme esteticamente pouco usado, né? Então, é um documentário não convencional, é um filme de busca. E eu fui me utilizando isso, disso, às vezes, vezes nem conscientemente, para aprovar projeto, para fazer isso que lá, e quando chegou na hora, e disseram, ah, você vai fazer um filme de busca, ou seja, você vai fazer um filme procurando as mulheres. Eu disse, caramba, no fim, eu quero encontrar essas mulheres. filme de busca é que se sola. E aí Boa. podem olhar e. Ah, um, é um documentário clássico de entrevista, é. Mas eu quero, eu quero ver que documentário clássico de entrevista buscou olhar e ouvir essas mulheres tal como elas estão, porque as mulheres pobres no Brasil e sertanejos no Brasil sempre foram alvo de entrevista. Não é tão sertão, é não lugar mais filmados do cinema brasileiro. Mas como? Somos, como nós éramos, como nós somos, infelizmente, agora é filmado. Então, dizer que essa, muitas vezes nossa arte é acusada de ser conflitária, muitas vezes nossa arte é acusada de ser menos arte, mas ouvindo isso, assim, é, é, de novo, quanto é cômoda a nossa arte, o quanto o refinamento estético não escuta a gente, assim. o quanto é menos estética e mais política mesmo, sabe? O quanto esse, essa é golombra estética também, para dizer que a gente não é arte, também é política e também nos oprime. É isso. Vamos em